Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez, Sim. vamos mostrar aqui é, uma sugestão de uma seguidora do nosso canal, uma inscrita, né? é, a gente já mostrou anteriormente sobre fazer janela, fazer porta e ela ficou em dúvida como que faz o caixote né? da janela ou marco, né? aqui na região nós é chamado de marco, né? marco de porta ou de janela. Aí muitos lugares conhecem como caixote. A gente tem que estar tá montando alguns e a gente vai mostrar aqui rapidinho como que se faz um, um caixote de janela. Estou né? com as peças aqui já prontas né? para um caixote. Para um marco. É, nós vamos fazer um caixote com 19 de largura. Madeira de maçaranduba, né? Ou paraju. É, Costumo fazer na tupia, né? Tem uma fresa lá. Já faz esse rebaixo aqui, né? Outras pessoas fazem, que nem a gente mesmo, na serra de bancada. É, como eu tenho a serra de bancada, é, a gente vai fazer nela é, mais rápido e eu acho até melhor do que no tupi, menos perigoso. Então a gente vai ferramenta básica, né? Muito simples furadeira, né? ferramenta de medição, martelo, pregos, esquadro é o que a gente vai utilizar. Aqui eu tenho um gabaritinho, né, já é, já fica aqui pra medir o, o rebaixo, né, aqui na minha região eles chamam isso aqui de rebaixo ou de jarbo, né, não sei nem que tem esse nome, é, mas fazer o rasgo aqui, né, onde encaixa a janela ou a porta, aí eu já tenho esse gabaritinho aqui pra regular a serra lá pra, pra ficar mais ágil. Então, essas peças já estão... Todas com, na largura padrão 19, é, tem um, alguns detalhes sobre o caixote que eu vou falar mais, mais para frente, que nem sempre né, a madeira precisa estar toda gabaritada, toda igualzinha, assim, literalmente todas na mesma espessura, pode, do jeito que eu faço ela pode até variar uma, a espessura, uma peça da outra, né? então não é uma regra que tem que estar tá na mesma espessura. A gente vai abrir primeiro esse rebaixo aqui e depois a gente corta. Não, não necessariamente tem que cortar primeiro. É, aqui elas já estão cortadas no tamanho aproximado. Vai ser uma janela de 1,20 por 1,30. Aqui na, na serra, espaço, né? a gente vai fazer o, o, o rebaixo aqui. É. Faz todos os cortes em todas as peças nesse sentido. Depois a gente vira a peça e vai trabalhar com ela nesse sentido. Eu tenho aqui, então, aquele gabaritinho né, que eu comentei antes. Eu vou regular a serra nessa posição aqui. Vou fazer primeiro esse corte. Eu uso esse gabaritinho para regular, que é mais prático. Já vem, já coloco o disco na altura. O batente da serra também. Não precisa ficar medindo, né? Bem mais prático. Já chegou aqui e já sabe do jeito que vai cortar. Beleza? Então vamos lá. Né? Tá vendo? Ficou bem bacana bem, bem certinho por ser feito na serra circular Um detalhe importante Que eu não, comendo, não mencionei antes né? É claro Isso é primário Para esse tipo de serviço ficar bacana na serra É extremamente importante Que aqui esteja no esquadro né? E também desempenado A peça esteja bem alinhadinha E no esquadro Né variação no, no rebaixo aqui. Beleza? Então nosso próximo passo agora, como é uma janela né, de 1,20 por 1,30, as peças de 1,20 elas se encaixam por dentro e as peças de 1,30 elas se encaixam por fora. Então eu vou preparar as duas peças menores, que são simplesmente vão ficar por dentro do, do caixote e depois a gente vai preparar as peças de fora que tem o rebaixo para poder estar tá pregando, beleza? No segmento do vídeo vocês vão entendendo aí. são as peças internas do mar ou do caixote essa aqui está pronta a gente não vai fazer mais nada com elas Isso aqui é simplesmente montagem depois agora vamos passar para os maiores os maiores além de ter o tamanho definido a gente tem que fazer o rebaixo para o encaixe aqui acompanhando o mesmo rebaixo onde a janela ou a porta se encaixa regular com o próprio a própria peça coloca ela aqui confere até mais seguro ok a gente vai trabalhar aqui com o carrinho da máquina agora para fazer esse rebaixo aqui no esquadro Então, está concluída aqui a etapa de rebaixo, já está pronta aqui as cabeceiras, agora a gente vai definir a largura aqui, para a gente simplesmente acertar essas pontas aí e fazer a montagem. Nem é necessário, muita gente deixa o marco desse jeito mesmo, deixa essa ponta do jeito que está, mas a gente vai fazer a para para ficar bonitinho. Então... tá manuseando em cima da bancada uma dica importante cunho de madeira você trabalhar no chão aqui com isso é muito importante para você poder nivelar aqui ó. na montagem você tem, tem que prestar muita atenção no nivelamento aqui do rebaixo, vou colocar a cunha aqui só para cerca de um milímetro mais baixo Então acertado, esquadro por enquanto preliminar, depois a gente fica coloca 100% no esquadro, depois que a gente coloca um prego de cada lado. Se puder nos ajudar aí compartilhando o vídeo, deixando o um joinha, se inscrevendo no canal, né? A gente vai estar trazendo esse tipo de vídeo aí com frequência, beleza pessoal? Hora de fazer o travamento, né? Quando o caixote da janela vai ser transportado lá para a obra, ele precisa estar travado para não ficar fugindo do esquadro, apesar de que lá na obra o pedreiro deve conferir no ato do assentamento. Então a gente usa essas ripinhas aqui, a gente prega primeiro de um lado. Cortou tudo no esquadro, fez tudo esquadrejado, dificilinha, fica fora.